Eu adoro falar sobre essa franquia aqui, e quando vocês pedem, é ainda melhor, né? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint e sobre Ghost Recon Wildlands Vou colocar mais uma vez os dois frente a frente aqui para tentar responder a pergunta que eu mais recebo Essa é a disparada que eu sempre recebo por aqui, que é qual eu devo comprar em 2021 Quer dizer, no caso, ano passado, em 2020, agora em 2021 eu recebo muito essa pergunta, não só nos comentários aqui, mas também no direct do Instagram, inclusive se você não segue ainda, vai lá, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, não esquece também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo lá, manda mensagem no direct pra gente trocar uma ideia ou mandar sugestões de vídeos aí que o pessoal manda muito por lá e eu aproveito bastante por aqui também, então vai lá. Então senhores, antes de qualquer coisa aqui, né, eu quero adiantar uma informação muito útil para que você aproveite melhor esse vídeo. A informação é basicamente o seguinte, eu tenho outros três vídeos aqui que abordam temas parecidos com esse. Né? No primeiro eu respondo se vale ou não a pena jogar Ghost Recon Wildlands, que é esse vídeo aqui que eu vou deixar no card. Segundo vídeo, eu expondo se vale ou não a pena jogar Ghost Recon Breakpoint, é um outro vídeo que ficou bem completo, eu recomendo muito também, vou deixar aqui também no card, vai lá e dá uma olhada, aí você pode marcar os vídeos aí e ir lá assistir depois desse aqui, né? O terceiro vídeo é esse aqui, onde eu comparo ambos os títulos né, com base em critérios objetivos, não apenas com base na minha opinião pessoal, certo? Então também vale muito a pena dar uma olhada. Deem uma olhada nesses três vídeos, porque com certeza eles vão tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema aqui. E aí vocês escolhem se querem assistir antes ou depois desse aqui. Eu acho melhor assistirem primeiro esse e depois darem uma olhada nos outros como complemento, né? Mas vejam todos, que vale a pena Pois bem pessoal, tanto Wildlands como Breakpoint, né, eles são excelentes games, certo? Ambos têm ótimos pontos, pontos altos, pontos baixos E aqui eu vou falar sobre os pontos que eu considero mais importantes Para que você tome aí a sua decisão de forma mais assertiva possível Para não gastar em vão o seu dinheiro Vou confessar a vocês que gráfico realmente para mim não ele não pesa tanto na hora de comprar algum game. Mas eu sei que a maior parte da comunidade valoriza muito esse aspecto, né? Então nesse sentido eu devo dizer a vocês que vocês estarão muito bem servidos em ambos os games Porque os dois são bem bonitos né Claro que o Breakpoint ele tem gráficos mais polidos Se tratar de um game mais novo né, mais recente Mas o Wildlands definitivamente tem um gráfico excelente também Com certeza vai agradar até os mais exigentes E olha que tem muita gente exigente nessa comunidade né A Bolívia criada pela Ubisoft no Wildlands é uma coisa assim fantástica a Auroa também é muito bonita, do Breakpoint, né? mas não tem o mesmo charme, sabe? o mesmo carisma. Acho que esse é o ponto alto de ambos os games por aqui, porque tanto o Wildlands como o Breakpoint, eles trazem várias missões principais, várias missões secundárias, além de eventos, operações especiais e por aí vai. né? É conteúdo para mais de 100 horas, tranquilo. Em ambos, você vai encontrar aí os famosos crossovers né? entre as franquias como Splinter Cell, como Ghost Recon Future Soldier e Rainbow Six. Né? Inclusive é a única forma de se jogar com os personagens de Rainbow Six em terceira pessoa. Você gostaria de ter essa experiência? Então, basta jogar aí tanto Wildlands como o Breakpoint. Eles oferecem essas opções aí de jogar com os operadores da equipe Rainbow em terceira pessoa. Bem maneiro. O Breakpoint tem ainda o evento do Predador, que é muito bom. O Wildlands ele tinha um evento mais ou menos na mesma pegada, que era o evento do Predador. Mas infelizmente ele foi removido, como eu falei aqui nesse vídeo. É importante lembrar que esse foi o único conteúdo removido do game, ok? Então fica tranquilo aí, porque todas as outras coisas que você ouviu falar que tinham nesse game continuam por lá. A única coisa que foi removida foi só o evento do Predador mesmo. O PVP do Wildlands, até hoje tem muita gente jogando, ainda é considerado muito bom. Já o do Breakpoint foi alvo de muitas críticas, né? teve algumas mudanças na fórmula, inclusive algumas mudanças que foram impedidas pela própria comunidade, que depois é, voltaram atrás, não gostaram tanto. O PVP ficou meio zoado por causa dos glitches. Enfim, o PVP do Breakpoint hoje não é tão convidativo assim. Tem muitas críticas e tal, não recomendo. Se em gráficos e conteúdo os games eles meio que se equivalem, esse aqui é um aspecto que a gente tem um claro vencedor, que é o breakpoint, né? não tem para onde correr. Aliás, isso é até normal que aconteça, porque o breakpoint é uma evolução natural do Wildlands, né? O Breakpoint ele foi lançado dois anos depois, com engine melhorada, com equipe maior, mais planejamento, além de ser um projeto mais ambicioso também, isso é um fato, não tem para onde correr. Eu sei que muita gente vai aparecer comentando aqui que o Wildlands é muito melhor que o Breakpoint, que o Breakpoint é um lixo, esse tipo de coisa né mas esse tópico aqui eu tô falando especificamente das mecânicas e da gameplay e nesse aspecto o breakpoint ele é bem superior ao Wildlands, a movimentação dos personagens a física do game a balística, a IA dos inimigos, sem falar na mecânica de Stealth que foi totalmente retrabalhada e funciona bem melhor, queira você ou não. Se você é um hater do Breakpoint aí ou você simplesmente não gostou da temática do game, prefere o Wildlands e por isso fica criticando o Breakpoint mesmo depois de todas as melhorias e tudo. Infelizmente você tem que admitir que nesses aspectos o Breakpoint é assim, melhor que o Wildlands. Esse ponto é um ponto bem polêmico e é exatamente por isso que eu decidi trazer para esse vídeo aqui até para que você que está aí indeciso tenha ainda mais motivos para poder saber qual comprar, tenha uma ideia mais ampla sobre o que vai encontrar nesses dois games. O Wildlands ele é sim mais difícil que o Breakpoint, mas existem motivos para isso, deixa eu explicar. Ele é mais difícil porque ele é extremamente punitivo, essa era a ideia mesmo. Se você for avistado por algum inimigo no Wildlands, automaticamente todos os inimigos eles vão para sua posição, né? eles vão atirando e eles quase que não erram tiro, é um negócio bizarro. Se você estiver jogando no extremo, como normalmente eu jogo aqui, ou estiver jogando no Tier 1, que é o modo mais difícil do game, se prepara aí pra poder passar muita raiva, mas muita mesmo Isso porque eu nem mencionei a unidade Que são os inimigos de elite, né? Que ficam chamando reforços infinitamente Você tem que fugir, não tem pra onde correr Você não consegue bater de frente com eles Porque os reforços são infinitos Uma hora você vai morrer você falar que no Wildlands ainda tem o modo Ghost Então se você estiver jogando no modo Ghost E estiver enfrentando a unidade Se prepare pra correr porque o bicho pega já o Breakpoint tem um foco um pouco diferente né, em relação à dificuldade, porque ele tenta ser um pouco mais realista nesse sentido. Então os inimigos eles te procuram é, quando você é avistado, né, eles não saem simplesmente correndo para sua posição e atirando, eles têm um tempo de reação mais realista também coisa que não tem no Wildlands, os inimigos praticamente já correm atirando é, eles, eles reagem em milésimos de segundo, não tem como você bater de frente com eles mesmo né e eles sempre te dão um headshot é uma coisa incrível, o cara te acerta num headshot de pistola a 300 metros, é absurdo Realmente é muito punitivo o Wildlands. Eu particularmente gosto de ambas as propostas, acho que tudo tem seu motivo para existir e tem seu público, inclusive, né. mas sinceramente eu gosto mais da proposta do Breakpoint, por ser um pouco mais realista, de você poder combater com os inimigos num pé de igualdade um pouco maior, sem toda essa apelação que existe no Wildlands, né? que realmente é bem apelativa a dificuldade. Esse tópico aqui é algo que o pessoal dá muito valor, que é a questão dos cosméticos e da customização dos personagens de uma forma geral. Eu também gosto, aliás. Se você é do tipo que gosta muito de personalização, o Wildlands ele tem inúmeras opções, inclusive ele tem mais de 65 skins para usar, além dos inúmeros acessórios e tudo mais, tanto para os personagens como para as armas em si, o Breakpoint apesar de ter um pouco menos, né, ele também tem bastante variedade e tem uma outra coisa, o Breakpoint está recebendo muito conteúdo ainda, então com certeza novos itens virão o que importa é que ambos os games têm sim, bastante cosmético, tem muitas opções de customização então se você é do tipo que gosta desse tipo de coisa nos games, pode ficar tranquilo porque tem bastante coisa para você mexer e tal você não vai ficar sem, tanto em um quanto no outro, beleza? Ambos os games tiveram lançamentos bem conturbados, muitos bugs, muita reclamação por parte da comunidade. O Breakpoint acabou sendo mais criticado por trazer coisas que os fãs odiaram, né? como é o caso das armas e itens com níveis, né? o que deixou o game bem parecido com The Division, irritou muita gente, eu inclusive fiquei putaço com isso. É, tinha um problemas de conectividade também E aí eles se tornaram ainda mais problemáticos, digamos assim Porque o Breakpoint, ele não pode ser jogado offline Ao contrário do Wildlands Então cada vez que ocorria um erro de conectividade no Breakpoint A gente ficava sem jogar, né? No Wildlands também acontecia bastante Mas quando acontecia, não afetava tanto a gameplay Porque a gente ainda poderia jogar offline É complicado, né? O Breakpoint teve realmente... Várias decisões erradas ali no início Em relação aos bugs As versões de PC ainda apresentam alguns bugs Então se você é do PC, fique esperto aí Dá uma olhada em umas gameplays e tal para poder você ver mais ou menos como tá Muitos desses bugs que aparecem nos PCs Não aparecem nos consoles, ok? Tanto no Wildlands como no Breakpoint A gente sabe que a Ubisoft tem alguma dificuldade aí Na hora de portar os jogos Os jogos eles chegam sempre um pouco melhor nos consoles Mas... Hoje em dia, praticamente todos os problemas foram resolvidos em ambos os games, e você pode jogar quase que sem problemas e sem estresse. Fica tranquilo, compra e vai na fé que tá tudo certo. É importante que você tenha em mente que tanto o Wildlands como o Breakpoint eles são dois ótimos games se você curte jogo de tiro tático. aí, né? Com certeza você vai gostar deles se você curte esse estilo. Atualmente você consegue encontrar eles aí por valores bem interessantes, né? Eles sempre entram em promoção aí, sempre tem finais de semana grátis e tudo mais para jogar, né? E no caso do Breakpoint tem até um plus em relação a isso, porque ele tem uma versão trial de 6 horas, que você pode baixar gratuitamente para poder conhecer o game e tal. E se algum amigo tiver o game, você pode jogar ainda além das 6 horas, através do Friend Pass. Então você pode jogar à vontade aí para poder testar e tal e aí você decide se você quer comprar ou não. Uma outra coisa importante a dizer aqui é que o Breakpoint ele é uma sequência exata do Wildlands, né? Então logicamente faria mais sentido jogar o Wildlands primeiro, né? E é também por isso que eu bato o martelo aqui para poder dizer que eu recomendo que você compre primeiro o Wildlands. Mas se você quiser começar pelo Breakpoint também não tem lá grandes problemas Porque o game ele explica meio que tudo por alto ali Então você fica mais ou menos a par do que está acontecendo, beleza? Comenta aqui embaixo caso você tenha alguma outra dúvida A intenção aqui é realmente tirar todas as dúvidas Para que você possa se decidir e gastar a sua grana da forma correta, beleza? Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima